Como um é que é pessoal? Eu sou o Spartini, bem-vindos! Ora, hoje temos mais um jogo de Fichement, estamos aqui no viaduto da originalidade, estava dá para ver, não dá para ver, não interessa, estamos atrás aqui de um pesadelo, ou de um monstro, daqueles... daquele monstro parvo, que ainda não apanhámos, e tem estado a atirar com cocó, ou com sacos de lixo, e cá vai. We're to get you. Eidão, o nosso pipe. Olha, posso ir aqui? Não, não posso. É fixe, né? Ok, já não lembro. Ter... Ui, mas ali tem qualquer coisa. Olha lá, vamos. É hey, confuso. Prince Puke drop something. Getting really creative with the name calling there. Yeah. Thanks, Tubby. Uh, então posso por aqui, é isso? Uh, então, é abrir o inventário. Use a pistão. Ah, se calhar fizemos três, né? Pois pois é. Nice! Nice, nice. I can't seem to okay, see can... the other pistons around here. Oh, um oh já dá para ver para ali. Uh, para aqui não Ui, não dá. Não, precisamos de ali qualquer coisa de energia. Corre, corre, ainda conseguimos. Ah, quase. Ok, vamos lá então. Olha os dentes. É ok. Ui! O que é isso? More of those teeth! Ah. Don't fight your time! Ok, deixa eu passar. Tum, tum, tum, tum. Olha lá. ter cuidado para não levar com um o em cima. Eu tum, tum, tum. Ah, cara, se tem, Eu espero que eles aqui a flor que estão lá embaixo. Aqui, isso, Eu já posso matar, hein? Obrigado. Uh, ah, não eu Não posso nada. Ainda tenho que matar estas flores todas. Olha aqui, olha aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Boa. Vai, obrigado. Aqui, falta agora aqui, hein? Yeah, yeah. Boa. You miss it, basta! Ui, Tá Olha lá! Eu posso fazer um também. por aqui. Ok. Agora temos que virar isto. Tá bom? ó Ui, cocó É meu Ok. Isso, eu as moedinhas bolinhas? Ah, agora se dava! Tá Eu tenho o que fazer agora! Você ainda tem o que, Boa! Boa! É a bateria? Ok! outra bateria de Synabs! Temos perder um soque antes? Vamos Olhamos lá em cima! Uh, era lá em cima, né era? Por que o inventário? Não tem nada! Uh, era aqui não era. Boa. Uh -uh. <risos> okay, para é boa É o que tá na mão disso ui balinhas what the well, at least we can pass now ah. é alguém okay. ui sem querer desculpa subir para o lobo esquerdo é o que ele disse não era mm. Ah, mas assim não conseguimos passar lá embaixo. Será que temos que vir aqui buscar pistões? É isso? Iiiiih, esta merda. Hein? Então ainda temos que ir ali para o lado direito. Vamos agora para a esquerda. Ainda temos que ir para o lado direito. Pois então ali para o central para matar o gajo. Para dar cabo do caneco o gajo. Mas será que ele está aqui também? Ou é outro. Lobo Simfónico, sinfónico. Onde a ah. Uf, man. What the heck are those things? Loisaimo really, really did a, did a dirty number bit. on these uy, uy. This nightmare is getting on my nerves. Now? What now? Oh, hey, so get back here. Oh, ah, agora temos que ir lá cima buscar o pistão. Oh. That's my kleptomaniac cousin. I bet he steals the show at family reunions. Uh, é, aquele da mãe. Deixa eu ver se primeiro aqui é alguma coisa. thieving bird. <laughs> my cousin was always a bird brain. Must run in the family. <laughs> Definitely not. Nah. Uh -uh. Hmm. Nope. Okay, have a very young truck Knock, Knock, I thought about painting some flowers today, but then, when <laughs> they started speeding at me. <laughs> <laughs> Just think little of the flowers, eh? What's going on uh This doesn't do any good, Dusty. He does... Eu não nem a na... hum. Será que tem que ir uh, por alguma coisa na, na cauda para ela não levantar logo? Ah. Ah. Oi! foi? Ah. Para mim não! Ah, deixa de, de... oh, ah, boa, fucking ninja! Come rain or shine, we're moving forward. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! ai. Ai, ai, ai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, mestre. Uh. How the hell did I ever enjoy this Oi. Ah, anda a sorte, não me luto, não me sei que nem luta, a se mares so she would stop feeling lonely. estão os ah, precisamos uma manivela. Ei, yeah, peraí. Isso tá interessante. Hey, The Minds Melody Maker. It's sure been a long time. <laughs> yeah. Remember when we beat the fireflying here? Uh, maybe. Whatever. We did a lot of things back then. Ah, preciso de. Pô, Ah, tem que dar a volta a em tudo. É que eu vou para ali. Precisamos lhe dar a volta. Vai. Vai Boa. Obrigado. Great. Eu vou <risos> é. Quer dizer que já temos ali umas casas extra. Já é bom, já é bom. Não, não dá nada tem ter mesmo só para o não é? Ok, então vamos lá. Ora, isto bate aqui, né é? E está dali para cima. E é isso pá! Ui! Ui! Ok, vamos virar isto. Mais uma vez, obrigado. Uh, é Mess, uma missa! Ui, agora está a pra casa, não é bem brava. Ok. Se Ui, boa. Vira, vira, vira, vira, o virinho, Ui, Ui, oi, so, oi. Right now? Dar, pá. Okay. Oh, carasso, é eu vou estudar, Ok. Então, o aqui. É, vamos pôr este dois. Vamos aumentar aqui ó. Um. Está ótimo! Deixa eu colocar este Movido perfeito! a O rattle uma maraca, né? <coughs> eu faço isto? não é? Um chicago. O que é vazio é O que que é Não. Uh, preciso foi? De... De... Tá quieto. Virar aquilo para a esquerda lá cima oh oh oh tá, esque-dinhos, hein? esque amigo, amigo uh. ok, vamos virar isso por lá oh, estupido, ele que aquilo é tudo bem, né? ok, vamos lá, merda. pfff vai onde aqui, né? não? tá de novo hui-ah Oh, é Eu é possível ali aquilo. muito bem. Mais uma vez. É o suficiente. Não, pensa é mais uma vez. Olha. Pula! Pula! Pula! Vamos Eu sabia que passei parceiro tocava o Kalele. Agora vai tomar banho. Não. Ok. Era a mãe do, do puto com... Oh, com oh, aquela merda do sol Ah, posso assustar ali e aqui lá a cobra, então? Vamos? Posso por aqui, né? E assim quando isto subir, assusta o gajo, parece uma... O snake. é que escreveu? Ah, é. oh. sim, eu entendo. <risos> <risos> ok, mas deixa aqui ir aí outra vez? Não podias deixar aqui ao pé de mim? Oh, what the! não de nada? Espera, vamos fazer outra vez. Ah! Oh. Não sei lá, não, ah, não. Hum. Será que tem por vento para cá? Vai ser, né? Com certeza que é por porque... isso. Tá bem, tá bem, já sei. não, não. Não, não, pai. Eu tenho calma, pai. Pronto, sempre vai por assim Vamos experimentar, pá. Experimentar, né? Ok, vê se ela leva com o vento. Ó, ó, ó, Pimba! Take that! Cleptocalculus! <risos> Pepe lá com primo. Ok, bora andando. Anda. Aqueles que vão se lembrar de ir lá buscar mais. Ui, deu coisinhas boas! Coisinhas boas! isso tudo. Ok eu já vou pôr, aqui tem que virar outra vez aqui mas vamos buscar o primeiro o pino e aí temos dois um sim, aquela Uhul. marra precisa de três pá ok vamos girar. tira isso tudo Ah, tira mais tá é bom tá uh. bom O que está fazendo? tem que me demorar mais para aqui, pá. Ui. que vem dar aqui? ó que estúpido. não vi aqui nada, nada Eu que ir lá para baixo. Eu que ir aqui. Ura, isso ninja. Bora, bora, bora, Bola, aí. Três a treinar aí, Kido. Uh, uh, uh. Bora, isso, isso. E aí, Vamos embora, agora temos que ir para o lado direito Como é que será que fica o lado direito Não faço ideia dona gay é passagem É passagem Mas há de ser para a direita ha! Easy Easy my friend Bora bueno, lá pá Ok uh -huh. at the overpass A yeah. ah, viaduto originalidade. Eu sei que estamos de volta, fiz para para cavieri. Ó, oh, tenho mais aqui uma cozinha para pôr. Ah, tá bem, desculpa. Pronto, satisfeito o um comboio estúpido. Hum. Oh, Ok, mas não me parece que seja bem isto. aqui. Tem alguma coisa que me interessa? não? Não me parece. menos que eu gira agora lá para cima, é isso? Ok. Tanto a perceber. Ah, mas falta a manivela. Está merda! Acabou de buscar uma manivela. Eu pus uma manivela aonde? Aonde? Onde é que eu pus a merda da manivela? Por aí, não Será? Vamos ver. Não me lembro. Manivela. Onde é que a gente pôs a manivela? Pá! Nem sei se dá para tirar a mesma. A princípio dá, né? Não todos andando conformes. Está quieto. Ahn... tirar Está quieto. Não, é só girar. Oh, está quieta! Faz uma paulada tua gera. Isto me é o que não vai nada aqui Não faço ponto de ideia onde é que era a manivela ah, foi lá em cima? Foi, foi lá em cima, então eu que puxar a, a manivela Deve poder, não é? Digo eu Foi lá em cima, pois foi, naquele carrileiro. Não sei se vai dar, mas vamos tentar Lá naquela zona em que tinha uma carrada deles, à volta. A gente pegamos lá uma manivela e colocámos. Agora não sei se dá para retirar. Vamos ver, vamos ver. Olá, flores! Tudo bem? Eu sou uma maldita! Vamos lá aqui. Vou ganhar isto. Tá bom, posso tirar tudo? Não. Agui mais. não precisa, estou cheio também. Oi. E levando com dente. Oi. Ai, não Não. Ai, ai, ai, ai. Que lindo é que feio. Ui, estou rápido. Isso? Aqui não, tu, posso tirar? Não, não. Ah, estúpido, que uh, tem que buscar bolinhas ali. Ah, tem que calar ali em cima. Ah, pois foi. A está a brilhar, não é? buscar a nossa manivelazita. Não. Paraças. só então não fostou. Eu vou fazer esta merda. É? Podes me dizer. Também só girar. Se tem uma vez encaixada já não dá para tirar, não. Temos um dois. Não. Não dá é para tirar não. Não é tirar nada. Au! não não não não dá girar. É. Ai, zero. Ai, não não não não não não não não não não não não não não não não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 Eu não quero pegar uma arma, não é? Eu posso tirar ou não? Mas não, não, só girar Que cocô, pá! Olha aqui que isso? Ele no inventário dá pra tirar isto? Ah não é, para pôr. Até que usei, pá! Era uma pessoa! Oh tu, tens aí alguma manivela? Espera que as flores se lixem. É uma manivela. Oh, vamos limpar aqui. E aqui não? Esta dá para tirar? Não. Mas não dá. Então, vamos lá baixo que deve ser. Lá, não sei. E os níveis têm sido sempre assim, as coisas no próprio nível, portanto, deve ser, digo eu, não sei, deve ser, vamos ver. Eu não vi lá nada para a gente, nem tem muita coisa para ver lá. temos só aqueles caminhos. temos que andar a rodar as. Hum, tínhamos que andar a rodar as manivelas. E muito mesmo. Já, já, já. Mas não. Não lembro ver nada. Estava escondida e eu estupidamente não vi. Era é provável, não é? Bola ah, pode ser neste mundo eu não cheguei Pois já percebi isto vamos aqui Dali a manivela dali Na placa Dá-le Estup stop. Opa está aqui é Como é que não vimos aquilo Como? tudo que eu tenho, tá duro tanto tempo. Perder tanto tempo. Dá com esse merda! Então, pega nela. Pega na cosa. Ah, vamos, vamos. Roda, roda, roda. Sempre a mudar vais ter que parar quando eu te mandar oi espera, tem que pular já para ali está a planta estranho né? ok mas vamos ver não é vamos pular isto todo ok tá bom tá bom ah pera tá nada bom tá nada bom, nada bom. e é que tá Ui, como é que eu vou fazer isso? Era. Ah, isso é o meu Boa Muito bem Muito bem por esse cérebro trabalhar Vamos embora Bola! Bola! Bola! Bola! Bola. Olá! Tudo isso funciona para um lousy sprout. <risos> <risos> On with the garden gloves Dusty! I'm sure we'll find vamos encontrar it. É, não sei onde... Não sei realmente... Ah, sim, sim senhora. Roda, ah, roda, ah, roda... Ah, Sempre... Ficou ah, estúpido! Minha aqui, pá. Mais uma vez. Aí, obrigado! Obrigado! Obrigado! Obrigado! Vamos lá, sobre a ver... E de oh, no, no, no. aí, tem... Fala, obrigada! Obrigada. No, no, no. obrigada! Obrigada! Obrigada! Aí, já tem que rodar até ali, guacho! Obrigado, mas que eu vou fazer por ali? que é essa tá criatura! Dubs, dubs, dubs, dubs, okay. that is. <risos> e acabamos nós para o lado direito fizemos de mais um pino uh, uh, uh. Ah, depois vamos para ali para, para cima e o não tem hipótese né? não tem fuga fizemos aqui à, à esquerda à direita estamos no, no central portanto depois é só por mais um pino e dá cabo do pid maigo. Where inspiration into great ideas. This place has been detached for a long time. Enough whimpering. Let's go find that trumpet What the deadly oversized a tentacle is holding the me Ah, men, que está? Bem fixe. Bem fixe. Aqui, pode ir. Posso estudar? Su... Ah, peraí. Hum, pera, tem que ir a pegar qualquer coisa. Estou aqui. Aí. A gente já vai, hein? a gente já vai, não tem nada. Olha, eu tenho um teu estúdio. Tem muitos grandes. Oh, oh, oh, this is this is is Yay! Look how the What is this? agora eu faço o quê? Não, não consigo descer ainda? Ah, se calhar não posso fazer já isto. Ok. Oh, tão bonito. Olha Eu não posso ainda fazer isto. Tem que ligar esta assim cena lá embaixo primeiro. Ok. Bora lá. que lá abaixo. Oh, está quieto. Oh. Ai, ah, vou atacar a tua prima. Preciso de uma planta aqui. O que, é que faz? Ih, Ok, não é nada. Já te percebi. Ah! Rias. Ora. Terra fértil. Mas Só tenho um pouco plantas em todo o lado. Vamos vir aqui para a lagarta. Ah! ah. Ah, tem ali uma coisinha uh, o que eu não consigo subir agora? hum olha que ias ver hein? ah tá para uma com... assustada hahaha que é aqui acima? olá estúpida Espera, preciso Ó. ti Ah, acertou o homo! Isso! Ligai, ai! Deixa eu viri. Por que? Toda a aqui? Boa! Boa! Ok! Põe isso! põe isso! Mas nós? Apanha nós na pedra para ele partir, é isso? nós <risos> lá aqui lá aqui lá aqui lá aqui, aqui. rock <risos> on dusty <risos> cimento seca ok <risos> deixa eu por aqui the seed needs to sprout before I plant it what the fuck ok então vou... será que está a perfiar ali no tubinho por aqui não deu? É, perdeu. Hum, agora eu posso ir aqui Aí. Ligar a água. Está aqui vai dar trabalho, Ok. boa. Ah, já vimos isso, vai lá. O que temos? Posso precisar abrir, portanto... vamos aqui para o bolso. É. Agora posso dar um topeio aqui para a abrir isto. Sai já d'água. Ah! Prontinha! Obrigado, obrigado. Aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha, aqui, olha, aqui, olha, aqui olha. Então Agora temos que ir para, para a prontinha. Boa! vamos ali outra plantinha pra que que até verem E aí? Oh matando Toma. Toma. Uh. Ok, vamos embora tantas voltas. Ali o veneno. Ah, podemos apanhar o veneno para apanhar o pistão. Pois é. Criado! não okay, estou a perceber. Agora então, vamos aqui. Não, primeiro aqui. Agora a flor seca. Vai é não. Não. Ah, caralho, acho que é assim. Oh, bem, tens razão. Sorry, sorry. My bad. Holy great old one! Ok. É hey, eu. Paga-me aqui só de um que obrigado okay. cementinha. cementinha E não, não, <tos> um, <de> um não, <tos> Boa, obrigado, foi, Vai, Very good, very good Nooo Ok, vamos de vai Vamos ali apanhar o veneno. Pois é, bitch, going down. Anda mais ali. Ui, ui. Vem, vamos Just what we need to clear the mine. Time to weed out attention. Adam, boy! Oh, yeah. Ui. <laughs> ok. Vai, vai, vai, vai. Ah, câmera. eu estou falando agora? Get to get to do Ah, to be good, I didn't ench. I'm go to the inventory. No way. No way. Nope. No way. No way. No way. Knock knock! Plenty of pots, dudes. Let me know if you need any. What Vou experimentar os o lá na gás em cima. Ei! Ei! Ah, ca merda! Eu sabia que era pra pôr aqui. Olha aqui! Vem cá! Vem cá, papai! Toma! Ah, pois é! Gosto pra essa merda, cabrão! Sim, trabalho! Isso foi um chão difícil de se romper. Definitivamente. Ah, tá estava difícil este cabrão. Ah, eu sabia que ainda ia precisar disto. Uh -uh. É. Está bem, mas é Bora. Ok, já temos o último pistão. Pistones. Só uh. que eu não por lá e ainda atrás de cabrão. Co cabrão. Sempre vou fugir, pá. O peidão. <risos> como mapa pai tudo isso? Ok, vamos lá. Estamos de volta the overpass e original. original. Não sei. Não tinha esdito. que, okay, precisamos de energia. Não sei. Ah, estão cheios. Mas agora que está aqui. Vamos apanhar, né? Não gira nada a manivela. Já não precisamos de girar a manivela de coisa nenhuma. Precisamos aí de enfiar esta merda aqui. Não. Uh -huh. oh, it's the uh, -uh. uh -huh. True. Right, <laughs> the bridge is back. The bridge is Now out. let's go get that plague poop. Plague. plague poop. Praga really? <laughs> just as I thought you were getting better at the. <laughs> <laughs> Pregue Olha só. encosta hum. de preenchimento. Oh, can you smell it? The diarrhea dude is close. <risos> I smell a the É Gotta change the dirty laundry. OK, pessoal, vamos ficar por aqui. Uh, ainda não desta vez não estamos nenhuma vez contra o cara. Como é que ela disse? Cheiro de pateta, cara de pateta, ah me lembro Mas pronto, não, não chegámos a lutar contra o gajo Possivelmente agora vamos apanhá-lo, né? falta mais esta ilha para apanhar este pesadelo Este malandro uh, Conseguimos uh, desvendar, isto agora já nos faz pensar aqui nessa minha parte Não sei depois nas as outras partes se serão iguais ou não Mas pelo menos esta parte aqui já nos fez estar aqui a pensar um bocadinho uh, Mas pronto, como eu disse vamos ficar por aqui Se ainda estão aqui desde o meu agradecimento pensem em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo mais virão este aqui deve vir mais dois ou três, não sei, até chegarmos ao final, vamos ver. Mas pronto, por hoje é tudo. Enquanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!